Nos últimos 14 anos, São Paulo tem perdido 14 árvores por dia com autorização da Prefeitura. Como toda autorização da Prefeitura implica em compensação ambiental, alguma coisa de muito errado está acontecendo. As compensações ambientais não estão ocorrendo, ou porque as pessoas não estão fazendo, ou porque a Prefeitura não está fiscalizando o fato. É que nos últimos 14 anos nós perdemos cinco Ibirapueras, uma cidade que não pode perder nem um metro quadrado de área verde. Uma cidade sustentável, uma cidade sobretudo acolhedora, é uma cidade aprazível. E não há é cidade acolhedora sem meio ambiente. São Paulo precisa recompor urgente os seus serviços ambientais e a cobertura verde da cidade é absolutamente essencial para isso. Dia 23 de setembro, portanto, esse mês, nós vamos celebrar a primavera. E um pouco antes, dia 17, nós teremos o terceiro Festival Cultivar, que é um momento de se apropriar da cidade, celebrar a vida, celebrar as árvores e exercer um pouquinho a nossa cidadania em relação ao meio ambiente. O Festival Cultivar, que é uma iniciativa do movimento Árvores Vivas, Vai ocorrer nos parques Buenos Aires, no Parque da Luz, no Parque Vitor Tivita e no Parque do Lions Club, no Tucuruvi. Vejo vocês lá, vai ser um dia ótimo e um momento importante para nossa cidade. Música